Canta seus males espanta Eu acho que não existe lugar melhor para fazer isso Do que um karaokê Só com música muito foda Eu vou falar desse lugar hoje A funhouse House Então eu tenho esse amigo Chamado Salomão Na verdade ele era um colega de trabalho Que virou amigo Que virou colega de faculdade Basicamente hoje em dia Eu e ele somos a mesma pessoa e ele já estava algum tempo me falando sobre esse lugar que ele conheceu tal, que uns amigos dele levaram. E eu gostei da ideia, embora eu não seja tão fã assim de karaokê por não saber cantar absolutamente nada. Mas eu estava meio entediado e resolvi uh, ceder e fomos quinta-feira lá uh, para conhecer a tal casa. A house fica na Bela Sintra, uh, é perto da Paulista, relativamente próximo. Normalmente é uma casa, é uma, lá é uma balada que toca rock, música alternativa, dá uma galera jovem, mais hipster. Lá é um sobrado. Eu não sei se vou conseguir explicar para vocês muito bem o tipo de decoração. É, ela é inspirada em parques de diversão, mas bonito. Eu não vou saber explicar muito bem, mas tem toda uma iluminação baixa. É, enfim, tem uma, uma é, decoração de bastante bom gosto É um lugar pequeno, assim que você chega você já dá de cara com o bar é, Passa por um corredor e vê a pista de baixo Que às quintas-feiras eventualmente vira karaokê Onde a gente ficou a maior parte do tempo superior tem ali um living room com uma junk box, a galera fica lá curtindo, conversando mais à vontade. <risos> Eu descobri que esse meu amigo, é, não existe a louca do sig, mas esse meu amigo é a louca do karaokê. Ele faz questão de cantar várias músicas. Eu, que sou muito tímido e não canto absolutamente nada, é, fiquei mais assistindo e só quando eu já estava prestes a ir embora, cantei uma música. Mas o que diferencia esse karaokê é a, o tipo de música que tocam lá. Normalmente, em karaokês, as, as pessoas. Partem ali pro trash, né? Você vai <risos> ouvir bastante Sidney Magal, uh, coisas mais populares e nesse karaokê não é isso que acontece. Pop de qualidade, anos 80, anos 70, 80, uh, muita coisa bacana e a galera se acaba. Uma sensação que dá quando você vai para a House é a de que todo mundo se conhece. Eu acredito que o público que vai às quintas-feiras nessa casa seja um público cativo. Então dá essa impressão de que todo mundo é colega, todo mundo chega e se cumprimenta e tal. O Salomão mesmo conhecia várias pessoas da casa. Assim, ah, sim, eu já ia esquecendo de falar. Os preços são bem convidativos, pelo menos às quintas-feiras. Nos outros dias parece que a coisa fica um pouco diferente, mas mas as quintas-feiras tem promoções de uh, tudo double, cerveja dupla, enfim, então acaba ficando mais em conta, a entrada, só a entrada são 10 reais e entrada com consumação são 20 reais, então são, são preços bem, bem razoáveis, uh, considerando a região e o tipo de balada. Eu acho que karaokê é o tipo de balada para você ir com uma galera, para você ir com amigos, Uh, para todo mundo curtir, ainda mais nessa, que tem esse ambiente mais amigável, onde as pessoas se conhecem, é garantia uh, de diversão. Caso você esteja curioso, eu cantei com o Salomão uma música dos Backstreet Boys, eu vou pedir desculpas, mas as imagens ficaram péssimas dessa vez. É, a luz da casa é muito baixa, tanto na pista, no karaokê, quanto na parte superior Então foi muito difícil filmar lá, eu peguei pouquíssimas coisas que, que deu assim para para filmar E é que eu tô mostrando para vocês ao longo desse vídeo Então é isso, se você uh, é jovem, tem até 30 anos, curte uma música mais alternativa Uma coisa mais... tem uma tendência a gostar de uma pegada mais hipster Eu recomendo que você vá conhecer a Funhouse. É uma casa muito bacana, eu certamente voltarei lá outras vezes, quem sabe a gente não se trova por lá. Caso você tenha gostado desse vídeo, você já sabe o que fazer. Até mais! you yeah. yeah.